dois, três, quatro, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pegar o comecinho, é ré maior. Vem me visitar hoje aqui. Seguro ré. Quero conhecer mais de ti, tá? Ó, vamos pegar esses tempos, ó. Um, dois, três e quatro. E um, dois, três, quatro. Seguro de novo, ó. Um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 E aí vai pro o o, o o que vai ficar esse o, o, o. <risos> é si menor lá e sol o o o o o, o, o. Tá vendo? Aí, lá no quarto o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 Deixa eu ver o que, que ficou faltando Vai fazer encender encender encender um milhão de vezes Incendeia, incendeia, incendeia Mesma ideia, tá? Si menor, Lá, Sol Incendeia E tal, mó tempão lá rolando Aí vai rolar um, um manto aqui no final aqui, Que eles caem num Lá maior Aí rola um clima, o cara lá começa a falar os negócios e tal Aí daqui a pouco vai para Mi maior Aí o outro dá um grito lá longe <risos> Aí depois vem aqui ó, um Sol com Si Um Lá com Dó sustenido E um Ré tá? Aí daqui, meu, volta pro o e Aí fica mais aí, umas duas horas no Incendeia. tá? Aí... deixa eu ver onde que acaba Que nem eu, agora nem eu nem sei onde que acaba Deixa eu ver...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 Fazendo todo medo desaparecer, ou assim ó pararar tá o máximo que, que tem ouvindo lá é isso, tá gente? Não tem nosso um monte de frase, um monte de coisa.